Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música De Dentro para Fora Da cantora Júlia Vitória, beleza? Música está em Sol Maior, tá suave de tocar, tá? São só quatro acordes, ok? Posso falar já de antemão para vocês aqui, ó É Mi Menor, Dó, é, Sol e Ré Maior, tá bom? Só isso, música inteira, tá bom? Então vai ser suave, tá? Tá? Não esquece, tá, de deixar o seu like, tá? Ativar o sininho aí para receber as notificações do canal e vai ter novidade no vídeo de hoje, tá? Então fica comigo que você vai ganhar algo totalmente de graça hoje, tá? Aqui no canal. Beleza? Vamos lá, então. A introdução da música, assim como toda a música, segue a sequência de quatro acordes, tá? Aqui é Mi menor, Dó. Ti, mi menor, dó, ok, sol e ré maior, tá? Bom, a gente vai primeiro pegar a introdução, né? Ok? Então a introdução, ela faz mais aguda, né? Tá vendo? Aí vai para o sol. no Ré. Só isso aqui é a introdução, tá? Vou fazer aqui devagar. Essa aqui dá pra explicar facilitado, até <risos> com um dedo em cada mão. Vamos lá então, ó. Fez o Mi menor aqui, ó. Sol baixo, tá? Você vai pegar o Mi, ó. Mi, Fá sustenido, Sol e Si, tá? Ó. Aí no último, Si você toca o dó na mão esquerda, ó. beleza? Vai pro sol e entra no si aqui, ó. Cai no ré. E aí depois faz um ré com quarto e um ré, tá? Vou fazer uma vez bem devagar aqui, tá? Para você pegar. Vamos lá. Então essa é a introdução, tá no meio, vai repetir também ela, é a mesma coisa, tá? Vamos para a música. Bom, vou tocar aqui os acordes, vou falando a letra, depois eu vou tentar cantar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá. Tá, então ó, Mi menor, eu sinto o seu vento, teu vento soprar, Dó, Sol, a tua glória se manifestar, Beleza? Mi menor de novo. Eu posso ver o teu poder. Dó. Sol. Tomando conta do lugar. Ré. Repetindo os mesmos acordes. Vai seguir. Ó, mi menor. De braços abertos. Estou. Dó. Sol agora. Coração rendido em teu altar. Ré. Aí vem Mi menor. Uma coisa Te peço Dó. Não peço Dó maior, não, tá? Uma coisa te peça, eu falei Dó. <risos> sol. Vem. Me transformar. Ré. Ok? Eu vou tocar logo essa parte toda. Depois eu tenho que cantar. E vem repetindo os mesmos acordes: Mi menor. De dentro pra fora. Aí Dó. De dentro pra fora. Sol. Transforme. O meu ser. Ré maior. Repete. De dentro para fora. De dentro para fora. Transforme. O meu ser. Ré maior. Até aqui. Tá bom? Vamos tentar cantar. ó, ó o celular tocando. <risos> vamos tentar cantar. E depois eu muto meu celular. Vamos lá. Então ó, eu vou fazer só a pulsação 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 Desse jeito, tá? Então vamos lá ó. Eu sinto teu vento soprar Grave A tua glória se manifesta Do lugar ah, é só seguir, ó. De braços abertos estou. Dou uma semitonada que não sei a melodia, tá? Coração rende em teu altar. Uma coisa te peço, vem me trancar Fone tá está escorregando. Calma aí. Ai. Pronto, vamos continuar. Pronto, Juliano. De de dentro para fora, de dentro para fora, transforme. Aí volta pro de braços abertos, tá? É, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o que, que dá pra gente fazer. Você pode tocar ela usando essa pulsação, tá? Você que é iniciante, ó. Isso aqui não dá erro, gente, ó. Aí você pode falar, ah, mas tá muito simples, mas as formas mais completas eu não consigo passar aqui no YouTube, entendeu? Eu mesmo não tocaria assim, né? Eu tocaria aqui. Né? iria para uma praia mais assim, tá? Mas aí eu não vou passar isso aqui, né? São matérias do curso. É, e daria para fazer muito mais coisas, mas aí para isso você estaria, teria que estar no curso, tá? Para começar a preencher mais, né? É, daria para ir para umas praias assim. Mas a gente não vai, tá? Estamos no YouTube. Bom, é, fez essa parte, tá? Aí quando faz a introdução... segunda vez, né? Aí ela ela volta de braços abertos, né? De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. Aí repete de dentro para fora, de dentro Pra fora De dentro pra fora Transforme O meu ser De dentro Pra fora De dentro pra fora Transforme O meu ser Aí tem uma outra parte Que vai vir com os mesmos acordes tá? Que eu acho que vai ser Então vem sem demora vem com teu poder entre... Ah, não sei cantar não, gente! dentro de mim com fogo em meus ossos vem tudo se a letra em meu peito <risos> olha eu passando vergonha no youtube entre... entre dentro de mim, gente eu não sei cantar, tá? É isso aqui, o acorde, tá? Eu sei que é a mesma coisa pra música toda, beleza, pessoal? Então, assim, não há o que se preocupar. Ah, professor, mas eu não entendi. Entendeu sim, tá bom? É, porque é só a mesma sequência pra sempre, eternamente. Amém, tá? O é, que, que eu queria falar? Ó, uma informação. A cifra tá na descrição do vídeo, tá? É só você baixar. E... está ouvindo esse piano? Né? Deixa eu dar uma incrementada nele aqui para vocês verem uma coisa aqui. Já vai ficar mais interessante, né? beleza. Isso aqui, tá? É uma livraria que eu vou dar de presente para vocês, tá? Tá, ó, tem um piano elétrico também aqui, ó. Beleza? Tem string também, ó. Deixa eu pôr um piano acústico e um string. Beleza? Bonito né? Vou mandar uma imagem dele aí pra vocês, tá? Na tela aí ó, tá vendo esse piano? Ele é de graça e é pra você baixar, tá bom? Então você vai na descrição aí, vai ter a cifra da música e vai ter aí um link aí pra você baixar o Classic Free, tá? Essa livraria é para contact, tá bom? E ela é totalmente de graça, você pode baixar, compartilhar com seus amigos, com papagaio, com cachorro, com todo mundo, tá bom? Ela é de graça, é um presente meu pra você, tá? Pra você que usa contact aí, fica aí procurando livraria, pirata, essas coisas tudo aí, ó, nada de pirataria, tá? Eu sampliei esses pianos aí, tá bom? É, montei junto com a minha equipe e a gente montou esse presente pra dar pra vocês aí totalmente de graça, tá? É, a única coisa que não tem suporte, né? você vai baixar e vai dar os seus pulos aí para configurar, tá bom? Não comenta aqui embaixo não como é que eu faço agora. Procura no YouTube aí que você vai achar, beleza? O presente eu já dei, que é a livraria de graça, tá bom? É, então tá aí na descrição para você baixar a livraria, tá aí na descrição para você baixar a cifra da música, tá? Então você vai poder usar o mesmo piano que eu usei no tutorial agora e... É, se você quiser ser meu aluno e aprender a dedilhar, fazer as coisas né, como eu mostrei aqui, tá? Entra aí na descrição do vídeo e vai no meu site e faça a sua matrícula, tá bom? Você quer sair do mesmismo, do marazo, né? Ficar lá, tô vendo os caras fazerem um monte de coisa lá e você não sabe fazer nada? Então, entra lá no curso que eu vou te ensinar a destravar um pouco isso aí E também vou deixar você um pouco mais criativo, tá bom? Tem um monte de coisa lá legal pra gente estudar, tá bom gente? Bom, um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus e baixa a tua livraria aí também. Espero vocês lá no curso de teclado online, tá? Fiquem na paz aí, hein? Tchau!